E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo eu trago pra vocês mais um vídeo de fusões de Ben 10 Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Mas, galera, essas fusões não são... Fusões normais, né? Mas aquele estilo de fusões né, que eu tô trazendo é sentimento né? Que são aquelas fusões que acabam formando uma nova espécie. Se você não viu os demais episódios, eu vou deixar aí no card viu os dois últimos episódios que eu postei dessa série. Então vamos nessa. Começando aqui com o Milameter, que é a fusão do gigante com o Nanomec, que o autor aí descreve ele sendo uma fusão baseada aí no Homem-Formiga e até o nome dele tem a ver também com. A questão dele alterar o seu tamanho. E com certeza a gente sabe né, que esse é um poder que essa fusão sim teria. que é até interessante, né? Que o nome dele é porque ele lembra milha, que seria a maior distância, com milímetro, que seria a menor. Claro que eles não são os maiores e menores. O autor só quer dizer assim para simplificar mesmo, entendeu? Mas no mais, ele seria como uma fusão tripla, né? Por causa que a fusão do Tocustar com o DNA do Nanomec que a gente sabe que os nanochips... Eles são organismos nanomecânicos que o Omnitrix foi lá, escaneou, aí ele fez uma fusão do DNA dos chips com o DNA do Ben, assim formando o Nanomec. Então o Nanomec em si já é uma fusão criada pelo Omnitrix. Então uma fusão com outro alien seria uma fusão tripla. E assim, o autor ele até falar aquela questão de tipo, todos os nanochips podem evoluir para o que é o Nanomec. Isso é uma afirmação do Derek, que a gente sabe assim, eu vocês sabem que eu não concordo com essa afirmação aí, que todos os nano chips podem evoluir para o que é o NanoMac, porque isso aí tira a vibe, o conceito do alienígena em si, entendeu? A não ser que a gente fosse considerar isso aí para os nanomites, que são a versão do NanoMac, dos nano chips, lá da Dimensão 23, que ali sim, como é uma outra dimensão, faria sentido, lá eles evoluírem para o que o NanoMac é, entendeu? Até porque é meio doido, né, a gente imaginar que o BVP, 3 viveu as mesmas aventuras do bem de invasão alienígena e conseguiu o Nanomec do mesmo jeito eu acredito que não eu prefiro acreditar que foi desse jeito beleza não que seja confirmado mas é o que é mais coerente de se pensar beleza mas basicamente seria isso galera eu seria um homem-formiga mesmo eu sei que nenhum dos dois tem o poder de aumentar de tamanho nenhum gigante Nanomec um como nessas fusões eles podem surgir poderes novos ele teria tanto poder de aumentar de tamanho ficar bem grandão com o poder de diminuir até tamanhos bem microscópicos, mesmo de molécula e tudo mais. Ele manteria sua adaptabilidade, ele poderia voar, só que eu imagino em altas velocidades, pela super velocidade do gigante. E eu também imagino a sua bioeletricidade sendo fundida com os poderes cósmicos do gigante. Seria muito da hora, galera. Aí a primeira fusão. Comenta aí se vocês gostaram. Vamos agora para o Salamenser, que é a fusão do Feedback com Chama. Eu achei bem interessante, é bem a cara dessas fusões aqui, tipo, do nada eles acabaram se tornando uma coisa que eles nem eram no começo, que é um outro animal, uma salamandra. O autor ele baseou ele na salamandra de fogo e também também nessas bateriais que a gente tá mostrando na imagem. Bom, e para quem não sabe, salamandras são anfíbios, né? Ou seja, vivem na terra e na água. Então eu acredito que esse alienígena aqui, sendo parecido com uma salamandra, poderia ter desenvolvido alguma coisa né, dentro da sua simulação para ser mais adequado da água. Até né? porque a gente sabe né, que o chama ele pode sim ser usado na água. Né? Eu sei que ele usa o calor dele em baixas intensidades, mas pelo fogo dele ser plasma, então tá de boa. Ele pode usar o fogo dele embaixo da água, né? Por mais que seja muito pobre esponja, mas isso é possível. E aí, sendo um salamando, ele estaria muito mais apto a ficar na água. E eu imagino até mesmo ele fazer um conhecimento semelhante A uma então, enguia elétrica, por exemplo, né, Já que né, tem a parte de feedback da eletricidade, né? Então ele poderia dar uma enguia elétrica também A sua eletricidade para dar um choque a, em alguém Quando estivesse dentro da água, entendeu? Aí dava choque e queimava ao mesmo tempo Eu acredito que também aumentaria a agilidade dele A flexibilidade Ele estaria com a pele mais escorregadia, né? Para ser uma salamandra, entendeu? E todas todos esses atributos aí Vamos sair para uma fusão bem inesperada, na minha opinião Que é o Snowball, a fusão Aí do friagem com o escarabola Eu achei até bem criativo, ele é baseado Na mariposa da seda Aí é legal que ele fez como se fosse assim A mesma coisa que o escarabola faz, só que com a seda E também faz sentido porque o friagem Ele aparenta assim ser uma mariposa é Principalmente o The Omniverse, né? a gente sabe né? Que ele tem todo o baseamento na mariposa Também no super-herói main bat né? e tudo mais só que isso mudaria totalmente o sentido do alienígena, tipo, em vez de ser um alienígena que faz bolas explosivas gosmentas, ele poderia fazer alguma coisa mais macia. Então será que isso deixaria ele mais inofensivo? Será mesmo? Assim, eu acredito que ele poderia usar isso como uma forma de proteção, entendeu? Tipo, ele, tipo, ele se proteger através da sua seda, mas não que ele não poderia usar pra atacar, por causa que ele ainda é um Friagem, entendeu? ele poderia utilizar alguma, da, alguma parte da sua criocinese de, através dessas bolas de seda, para poder congelar, tipo ele fingir que é algo fofinho, algo macio, né? o inimigo ir lá e baixar a guarda e quando ele vê, ele vai lá e está congelado, entendeu? Ou ele poderia até manter um pouco das propriedades das bolas do escarápula, né? Só que em vez de fazer uma explosão convencional né? numa bola de gosmo e explodir numa bola de seda, só que ia congelar o inimigo, por exemplo. São várias possibilidades, comente aí o que, é que você acha de criativo que poderia existir nesse alienígena, nessa fusão Temos aqui também o Acklutr, que ele é a fusão do Wolf com a aquático que na minha opinião ficou uma das fusões mais legais Foi baseado num cryptid, né? Cryptid igual no Salve dos Secretos, né? no caso o nome dele é que É como se fosse uma fusão de uma orca, um híbrido de uma orca com um lobo Cara, com certeza nessa fusão ele tá muito mais aggressive eu acredito que a maneira que os poderes dele iriam funcionar seriam como sonares, só que um, um sonar muito agudo, muito alto, em vez de um uivo sônico, né? Já que ele perderia um pouco da sua biologia, assim, mais de logo, ia evoluir para ter uma biologia mais voltada. É a água, né, Para ele poder se adaptar né? a, a Pisces, também com a, Lu, com a Luna no Lobo, né, porque lembrando que na simulação os dois planetas são fundidos em um só, e a gente sabe que em Pisces tem uns criaturas assim, a gente nem conhece os perigos maiores que tem lá em Pisces, mas a gente sabe que lá tem muitos perigos e tudo mais, é muito perigoso, e para se adaptar, para evoluir nesse cenário, eles teriam que ficar mais fortes, mais agressivos, ter uma resistência maior, dar mais intimidação, para assim realmente virar um verdadeiro Predador dos mares. E por último temos aí o Fister, que é a fusão do Alcatruda com o XLR-8. Realmente uma fusão inesperada, não imaginava que ia ter uma fusão do meu alien favorito com o um alien que eu menos gosto. Até parece que essa foi, um, foi, esse foi o motivo de eu ter escolhido essa fusão. É, tá claro que não foi, mas enfim. Basicamente tá aqui, galera, eu imagino que ele ia se adaptar para tornar a espécie aqui de perambuloide mais útil, né? Porque com a parte que acelerando ele teria mais velocidade, só que uma velocidade subaquática. E assim, assim como uma fusão anterior, era uma, uma aparência assim, mais intimidadora, né, com escamas nas costas, teria meio que um bico maior, um tamanho maior para poder atacar os seus predadores, né, lidar com seus oponentes E é claro, tudo de maneira mais rápida e ainda teria a, a mucosa dele, né? Que, né, que faria com que ele deslizasse mais pelos lugares, né? se, ele tivesse, se ele tivesse em superfície, não em água, entendeu É isso, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, Comenta aí qual fusão você mais gostou Deixa aquele like, se inscreva no canal se você seja membro. Ativa o sininho. Falou e tchau!